Aviso Parança Deus Guiné E que cedo tarde Que sol bem amarelo Na olhos empasmados Minha patita de notas Espreinhada de ronco Vinho com carne bine. Que sol bem mansinho De humildade Que creia de amalibarelo Cabalanhas bem para de fome, que a fome bem para de no meninos, que meninos bem cedo um paria de ca manhã bem cedo com larmas, que larmas bem levam inteiro, que inteiro bem mochano com vida, Ca vida bem burguinha morto ambos. ca bim bem cedo tarde, o cumprido.